Bitcoin na casa dos 21.100 dólares e SP500 na faixa dos 4.000 pontos. Uma importantíssima região de resistência que eu vou mostrar para vocês na análise de hoje. E também vou mostrar as zonas importantes no Bitcoin que eu estou interessado em trades e o que o Bitcoin precisa fazer para buscar a casa dos 25.000 dólares. Então, vamos dar uma olhada. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal. E não deixe de assistir também aqui a análise de hoje do professor Edgar tá? Ficou muito bacana análise on-chain, eu vou deixar o link em cima aqui para vocês no, aqui no vídeo, tá bom? Então, caras, vamos olhar aqui o Bitcoin, tá? Ah, primeiro ponto importante que eu quero mostrar para vocês aqui, tem as zonas importantes que eu estou de olho aqui para trades com Bitcoin, tá? Então, está testando uma região de resistência que é esse, a região dos 21.500 dólares aqui, Bitcoin teve dificuldade de formar aqui é importantes aqui acima dessa zona, Tá, aqui então é um ponto uh, importante de, de, de resistência, tá, galera? Então, para mim que agora está bem esticado pro preço, não estou interessado aqui em entrar em longs nessa zona aqui, tá, pessoal? Acho que está bem. Complicado e também para shorts, eu estou de olho aqui uma região um pouquinho mais acima. Tá? Eu acho que a gente pode sim ir escalando aqui nessa zona, assim, depois de tanta liquidação, tanta cobra mercado, a gente pode sim realizar vendas aqui para o Bitcoin, tá? Inclusive eu realizei algumas vendas no spot aqui para poder é, né, um pouco diluir aqui meu risco, porque basicamente eu fiz compras aqui nessas zonas, quero poder botar um pouco de lucro no bolso e tentar comprar aqui em zonas mais abaixo, que eu vou mostrar para vocês aqui então na análise de hoje. Então, caras, basicamente aqui agora para o Bitcoin. Não estou interessado em realizar compras aqui, a não ser que a gente volte para regiões de Fibonacci aqui, essa, essa zona aqui dos 19.60 dólares, pelo menos, tá? Que inclusive aqui a gente tem um gap na SME, importante lembrar vocês que a gente tem um gap aqui na SME, nessa zona aqui dos 19.550 $19 dólares, tá? Então a gente tem um gap bem grande aqui. Fiquem de olho nisso, tá? É um gap importante. Os gaps também são zonas de liquidez que a gente tem que ficar atento, tá bom? Então. Está bem confluente com a zona de 3.2 aqui dessa retração Fibonacci. Então, para o Bitcoin, eu estarei interessado aqui realmente, uh, né, potencialmente, em comprar. Não quer dizer que eu vou comprar, vai depender muito do que vai acontecer, quando o preço chegar nessa zona, mas estou, estarei interessado em avaliar aqui uma, uma, uma posição de long é, o caso o preço voltando para essas zonas aqui dos $19.500, tá? Interessante o seguinte, se o Bitcoin voltar para essa zona aqui, ó, dos $19.600, dos, dos $19.500, $19 a gente pode sim aí, ó, ter potencial do Bitcoin fazer esse pivô aqui, tá? um pivôzinho de alta importante, que eu estou de olho, esse pivô aqui que o Bitcoin poderia fazer, inclusive testando zonas aqui, ó, dessa, essa região, de essa linha de tendência que ele formou aqui, né, esse canalzinho, né, também tem confluência aqui um pouco, né, próximo dessa zona aqui, desse, dessa, dessa linha de tendência, então, para mim, essas zonas aqui, dos 12, 12 é aqui até a região aqui próxima dos uh, 18.500, na minha opinião, são, é uma zona interessante, Aqui que o Bitcoin pode voltar a pegar, tá? E o stop, obviamente, que a gente tiver em longos tem que estar abaixo aqui dessa zona aqui dos 17.900, tá, galera? Essa aqui é a região que, que se o Bitcoin voltar a cair muito aqui é bem perigoso. Daí estaria... Se eu entrar em longos, vou estar interessado, vou, vou estopar essas posições aí. Mas a gente pode ter esse pivô de alta aqui que eu estava falando para o Bitcoin, ó. Que se a gente pegar, montar um pivô aqui nessa região, ó, a gente pode sim ter, então... É, potencialmente o Bitcoin pegando a casa dos 25 mil dólares, tá pessoal? Que é um topo importantíssimo aqui, ó, no mensal inclusive a gente tem, se não me engano, aqui o fechamento de um candle aqui no mensal, te dar uma olhada nessa zona aqui próxima dos é, 23, 23 mil e eh, 300, mas uh, tem aqui uma região de resistência forte na região dos 25 mil dólares, né? E cara, se a gente fizer esse, esse pivô aqui ó, a projeção está exatamente nessa zona dos 25 mil dólares, seria essa projeção Fibonacci, então aqui, ó, desse fundo topo aqui, deixa eu dar um zoom para mostrar para vocês um pouco mais de detalhes. Né? Então seria essa projeção aqui ó, tá? de Fibonacci, então a gente poderia buscar aí próxima casa aqui ó, dos 25 mil dólares caso o Bitcoin faça esse movimento. Então a gente está aqui numa re região que eu considero já uma região de supply aqui para o Bitcoin. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui onde eu vou estar, em... tô... tô com posições aqui, abrindo posições de short aqui, tá com bastante cautela, né pessoal, depois desse, desse último short aí que não deu certo, eu sou um pouco aí segurando a onda, né, então amanhã, inclusive estou viajando hoje, amanhã vai ser um pouquinho complicado de acompanhar o mercado, então com posições pequenas, vou mostrar para vocês exatamente onde eu estou fazendo isso, tá, e... Um... E compras aqui, pessoal, realização realização e compras Bitcoin, talvez inverter a mão nessa zona aqui próxima dos 19.500 mil, 19 mil dólares, tá? mais ou menos, tá bom? Então, isso que eu estou de olho aqui agora, são essas zonas mais é, importantes, tá galera, que eu acho que vale a pena prestar atenção. Então, para shorts aqui para o Bitcoin, basicamente, o que eu estou de olho aqui é, de novo, as liquida... o ponto de liquidação aqui da, da High Block, né? a região aqui dos 21.000 dólares. 21.600, 21.700, a gente pode ter uma certa armadilha nessa zona aqui. Vou até fazer o um update, que isso aqui eu vi de manhã. tá Então, nessas zonas aqui eu estou interessado em colocar aqui uh, ordens de, de short, de venda. tá é, Algumas pessoas já estão shortando, falando do grupo VIP, já estão shortando o Bitcoin. É, contudo, tem que pensar aqui que o stop tem que estar, na minha opinião, acima dessa zona aqui dos, dos 22.100, 22, tá? Eu acho bem arriscado. Uh, se você está chutando aqui abaixo dos 21.300 pode ter pode ser um pouquinho complicado mas pode dar sim um risco de retorno legal então para mim essas zonas aí que o Bitcoin está pegando 21.500 para cima aqui são zonas é que a gente pode sim buscar operação de short para realizar aqui nessas zonas aí próximo dos 19 mil dólares tá galera então como o Bitcoin subiu muito forte, isso aqui, a gente está montando essas, esses, esses hitmaps de liquidações, né? use com cautela aqui o High Block, tá, pessoal? Porque quando a gente pega uma tendência aqui, a gente tem que formar um novo range aí, as pessoas ver, esperar o mercado se posicionar para a gente ver onde está os pools de liquidação aí, os hitmaps de liquidações aqui da, das corretoras, tá bom? Então, use com cautela isso aqui, quanto mais o tempo ficar numa zona aqui, a gente vai poder entender melhor como os, como os players estão se posicionando e onde está a liquidez, tá bom? Então, essa aqui é a primeira dica que eu tenho para vocês. Mas aqui, ó, quem está acompanhando a BitMEX, aqui, esses pools de criação aqui da BitMEX, é impressionante como esse indicador aqui, pessoal, ele ah, dá boas pistas aqui onde o preço pode ir, ó. Só a gente buscou essa zona aqui de 21.500, o preço formou pujo de criação aqui nessas zonas e 20.264 uh, dólares, Aqui seria, sim, uma, uma, boa, uma boa entrada para longs, né? Então, aqui, aqui nessa região dos 20 mil e dólares, depois o Bitcoin foi buscar aqui o topo nessa... Retestar a região aqui próximo dos 21 mil e tá? Então, realmente impressionante esse indicador. Eu vou até fazer um update aqui para vocês, nesse indicador aqui agora, para ver se não tem alguma coisa nova aqui saindo, tá? E no grupo Discord a gente está atualizando aqui diariamente esses indicadores aqui para todo mundo que está participando tá então deixe não deixe de participar do grupo Discord tá? é gratuito para quem for traders é, afiliados aí tá bom todos os links aqui abaixo na descrição aqui do vídeo então eu vou deixar carregando aqui enquanto eu vou continuando aqui a análise tá mas é um é são, é um indicador muito bom aqui que eu acho usar para poder me posicionar aqui onde eu colocar minhas minhas minhas entradas e alvos aqui também é, para o Bitcoin e olhando aqui também, pessoal, ver que mais de, de tempos, tempos maiores aqui, de um mês, não tem muita coisa nova. Então, é bom esperar que formar um rendezinho melhor para a gente poder se posicionar aqui é, é, no mercado, tá, caras? Eu vou falar aqui, então, basicamente, rapidamente sobre a, a SP500 aqui, que eu estou de olho é, nesse momento, tá? Lembrando que a semana a gente vai ter algumas, algumas divulgações importantes de indicadores. A gente vai ter aqui, ó, lá na... na deixa eu ver que dia que vai ser... O PPI vai ser no dia 18, né, aqui na quarta-feira. Se eu me engano aqui, ó, vai ser então amanhã. A gente vai ter então a divulgação... Está tá correto esse meu relógio aqui? Está um pouquinho estranho. Sim. É, então, como foi feriado ontem nos Estados Unidos, pessoal, não muita coisa acontecendo. Na quarta-feira a gente vai ter... É, como eu não fiz vídeo ontem, eu achei que hoje é segunda-feira. É segunda mas ontem era feriado nos Estados Unidos, por isso ontem. Acabei não fazendo aí update para vocês aí, comentei no vídeo de domingo. Uh, então quarta-feira amanhã a gente vai ter a divulgação aqui do PPI, tá? Então é, é, é importante, na minha opinião, aqui o PPI uh, mês ou sobre mês. Tá? E também a gente vai ter aqui no dia, uh, aqui tem uma coisa importante também no dia, deixa eu ver qual é o dia aqui que a gente vai ter, eu cheguei a ver outro indicador importante aqui saindo. Aqui, ó, pedidos iniciais de seguro-desemprego no dia uh, 19. Então quarta e quinta a gente vai ter volatilidade para o mercado, esses são indicadores importantes que podem mostrar para a gente aí, caso saíram ruins, a gente pode ver o mercado dando mais correção, aquela coisa de sempre, e a definição de fato vai ser aí para onde a gente pode ir com o mercado vai ser no final do mês, no dia 30, tá, pessoal, então é, vai ter que ter bastante paciência ao final do mês, não estou esperando aí grandes movimentações, na né, SP500, mas a SP500 está numa região de existência que é média de 21 meses exponencial, eu não me canso de falar para vocês, é uma região de existência que a SP500 volta a testar de novo, não consegue ficar aqui muito tempo acima, e... Então, caras, eu ainda estou pessimista com a SP500, eu acredito que essa região aqui dos 3.500 pontos não foi fundo para SP500, a gente não teve aqui explosão do VIX, tá? Então, o VIX, eu comentei para os membros aqui do canal, é, para os membros e VIPs aqui, então, hoje aqui de manhã, que a gente não teve uma explosão do VIX nessa zona aqui dos, dos 41 aqui para cima, tá? Então, para mim, para formar um fundo para SP500, eu preciso ver aqui o índice de volatilidade de SP500 explodindo para cima, tá? Se não tiver aqui essa explosão, eu não estou considerando fundo para SP500. Então, para mim o fundo para SP500, na minha minha análise aqui que eu tenho feito, vai vir nessa faixa aqui dos 3.200 pontos, tá? Eu estou de olho, estou pessimista ainda com o mercado. Não estou acreditando em pivô do Fed aqui agora nesse momento e acredito que as coisas vão só piorar, tá pessoal? Então para mim, se o Bitcoin voltar para casa dos 25 mil dólares aí, eu vou estar realizando boas vendas com os 20 de posições que eu, que eu acumulei, tá? É... Então para poder aqui uh, é, né, mitigar um pouco aí meu risco e poder ficar um pouco mais tranquilo, nunca é uma má ideia realizar lucros e possivelmente vendas as pequenas cair aqui. Tá, é fazer, recomprar aí, acredito que o fundo o Bitcoin ainda não veio, tá, pessoal? Durante esse bear market, a gente vai ter correções aí de Fibonacci, até comentei para o pessoal também hoje do grupo, a gente pode sim aqui, ó, pegar o Bitcoin aqui no, no, no semanal, a gente pode sim fazer correções de Fibonacci aqui para essas zonas, ó. Então, é, isso aqui é possível, dentro do bear market ainda, tá, desse último topinho maior aqui, então buscar aqui, por exemplo, essa zona aqui dos 28 mil dólares, por que não? A gente fazer explosão aqui para essas zonas, a gente vai estaria ainda aqui dentro de um, de um bear market, com certeza. Então, o Bitcoin subindo para os 25 aqui, pessoal, já vou estar Realizando aqui parte dessas compras aí que eu, que eu, que eu fiz aqui no spot tá? para poder realizar compras mais abaixo, tá? sp 500 na minha opinião, não fez esse fundo, e eu acho que as coisas tendem a piorar ainda esse, esse ano, e a gente vai entrar então sim aí depois a, a, a, numa fase de recuperação. Lembrando que dia de 2024 a gente tem o Halving no Bitcoin, tá? Mas geralmente, uh, até aí, um pouco depois, só depois um pouco do halving que o mercado começa a retomar, tá? Mas também depende muito como vai ser a questão do macro aí e as políticas monetárias nos Estados Unidos, tudo isso impacta bastante o preço do Bitcoin, mas, cara, os bitcoins estou extremamente bullish uh, com Bitcoin a longo prazo, tá? Quem não assistiu aí o meu vídeo sobre Bitcoin, se Bitcoin é dinheiro ou não, vou deixar o link aqui em cima. Extremamente, você, extremamente importante que você entenda o que, que é de fato o dinheiro, porque muitas, muitas pessoas acham que dinheiro é né, o nosso papel, ou moeda, aí real, dólar, estão muito enganadas, tá? Então, entenda o que é dinheiro para você poder é, conseguir... Cada vez mais, fazer uma reserva aí para o seu longo prazo, tá? Então, uh, inclusive eu dei uma entrevista aí o Portal Terra, a gente vai sair em algum momento aí, uh, me entrevistaram, falei sobre tudo isso, tá? Uh, tentando educar o máximo possível as pessoas e converso com meus amigos, sempre falo sobre esse assunto, caras, invistam, porque se vocês ficarem com, com muito dinheiro aí, em papel, moeda, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo, tá? Então investir é extremamente importante, não precisa ser Bitcoin até, pode ser aqui SP500, pode ser ações, tá? Mas não deixe seu dinheiro parado no banco aí, porque você está com certeza jogando é, dinheiro fora a todo momento, tá bom, galera? Só finalizando aqui então em relação a... Ah, bom, SP500, vamos passar aqui de novo aqui, vou baixar o tempo gráfico aqui rapidamente, aqui nos, uh, no diário, só mostrar para vocês aqui que eu estou de olho, essa região de resistência, a minha internet não está me ajudando muito aqui. Esse é o último dia aqui de interior da Bahia, tá pessoal? estarei a partir de quarta-feira aí, estarei uh, quinta-feira idealmente, vou estar voltando normal aí com, com a internet 100%, tá? então vou esperar que esse gráfico carregar. Agora o gráfico que quis carregar aqui, vamos dar uma olhada, Olha só essa região aqui, esse pequeno está é uma região de resistência, Tá, então, é importante dar, se dar conta. E também, galera, é uma região aqui ó, que a gente tem essa, essa faixa do 618, aqui, desse topo fundo aqui, está exatamente na zona de 618, Tá, na minha opinião é uma zona aí que ela vai começar a reverter tá não estou acreditando que a gente vai fazer aqui esse pivô de alta né se os pequenos fizer esse pivô de alta aqui ó isso aqui ó daí realmente o mercado vai me surpreender bastante tá eu estarei errado na minha análise tá por enquanto eu só só errarei, errarei essa análise se sp pequenos romper essa zona aqui dos 4.150 pontos mais ou menos que começar a fazer o, esse pivô de alta e se isso acontecer na minha projeção aqui para sp pequenos a gente vai ter então Uh, essa, isso aqui mais ou menos, SP500 indo para casa aqui dos é, 4.000 e, e voltando para retestar esse topo aqui anterior, nessa né, zona aqui dos 4.300 para cima, tá bom? Mas eu não estou, eu, André Fauci, não estou acreditando que isso vai acontecer. Na minha opinião, a gente vai ter então o famoso aqui, o famoso Death Cat Bounce acontecendo aqui para SP500, tá? Então, a gente testou essa região de Fibonacci, região de 6.8 aqui, ó, tá? Então, basicamente, esse esquema é análise, região de 6.8 testada, a gente vai fazer esse pivô de baixo aqui, é o que eu estou acreditando mais com essa projeção aqui, seria exatamente essa projeção aqui para SP500, levando a gente a retestar aqui esse fundo anterior, que está aqui na faixa dos 3.500 pontos e potencialmente perdendo esse fundo, tá bom? É a forma que eu estou enxergando, comente aí abaixo se você concorda ou não, se você acha que a gente vai simplesmente agora voltar a subir, se a gente tem motivos para subir ou a gente vai fazer aqui um fundo mais baixo, a gente está numa região de inflexão importante, uma decisão importante que pode ser tomada inclusive aí no final do mês de janeiro, tá bom? Então no mais é isso. Desejo a vocês aí bons trades. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para apoiar, se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações e a gente se vê então em breve. Um abraço.